Olá, rapaziada! Mais um dia de nossa começando para vocês. Estamos começando mais uma trip desse canal. Estamos indo para Sydney, uh, a trabalho, na verdade. O primeiro tem que da tá Sydney é a trabalho e o Douglas está dando essa carona para gente hoje. Oi, e aí, meninão? É. com vocês? Muito bom, muito bom. Então, tá interessado nesse vídeo? Fica comigo e check it out. Dessa trip, na verdade, é a gente poder uh, mostrar pra vocês um pouquinho mais Do que, que a gente pode oferecer pra vocês nas outras cidades, além de Brisbane Já tem gente da Twizy lá, né? Então a gente não está só em Brisbane, a gente está em todas as cidades dominando a Austrália toda Então, pra vocês entenderem e verem como que vai funcionar o nosso trabalho lá também E acompanhar a nossa trip, eu sei que vocês gostam bastante de ver os vídeos de vlog, né? Os vídeos de viagem Você tá brava aí? A mó esse aeroporto Olha aqui, eu descendo com as malas na escada. <risos> ah, Manda viada da porra, velho. A gente pegou um voo em promoção, né? Óbvio. Não, sempre, sempre. A gente Sim. não pega um voo Um voo de 1 quinze 15 muito de luxo, né? Vamos vamos, vamos combinar. O primeiro que já atrasou o voo. Já tá atrasado, né? São seis h 16 hum. O voo já tinha que ter saído há 15 minutos, não saiu ainda. Hum. E além de tudo, a gente chegou aqui pra colocar as malas. Ainda não tinha lugar pra colocar as malas aqui em cima, né? Nos negócios de cima. Porque é uma companhia muito, muito low cost mesmo. Então a gente pagou sei lá, 50 dólares na passagem. Então se vocês, mano, querem viajar low cost, Tiger ou Jetstar, e vocês vão conseguir. Mano, é isso. Só que assim, não tem nada no avião. Nada. Você senta a sua bundinha e chega no destino. Acabou. Não tem mais nada. Yeah. Então, estamos em Sydney, e aqui eu já vou mostrar para vocês um pouquinho como que funciona aqui em Sydney, Sydney. porque a a, a Chewiz, ela contém dois serviços na verdade, a gente tem o serviço de transfer próprio da nossa empresa e a gente tem o serviço de transfer da Chew Stay, que é a empresa de acomodação parceira da Twizy, então eu queria agradecer nesse vídeo imensamente o pessoal da Chew Stay que ofereceu pra gente. Uma acomodação pra gente ficar aqui na cidade e mostrar um pouquinho dos serviços deles. Tinha, já tem até uma plaquinha <risos> com o nome, cara. <risos> Topzer, hein? Obrigado, Bom, brother. <risos> tá. vambora? Vambora, vambora, Bora. partiu. Vambora? Hello. Acordamos e já viemos pegar o busão, né, porque... A gente tem que mostrar como é que é a vida né, de fusão né, de aqui nessa cidade cara. E um fato engraçado de Sydney é que parece que as pessoas são um pouco mais fechadas né? Você entra no ônibus e fala oi, o motorista não te responde <risos> Pra quem vai ficar nas acomodações da Two Stay, uh, Tem ponto de ônibus a 10 minutos andando, tá? Aqui em Kensington, que é onde a gente ficou uh, Onde a gente tá ficando, na verdade então, a... Inclusive foi interessante porque a gente encontrou um dos nossos clientes, na né, da Twizy Que ele tá aqui em Sydney E eu não sabia que a gente ia ficar na mesma casa que ele. E a gente acabou ficando, então um abraço pro Jesse aí também Esse daqui é o um cartãozinho para você pegar ônibus aqui em Sydney Mesma coisa que o... Go card. Mesmo... Mesma coisa, mesma coisa que o bilhete único Mesma coisa que é o bilhete único Você pode ser o dinheirinho e pegar o ônibus Só então, não pode esquecer de também apertar, postar ali na hora que você for descer E de domingo, aparentemente, é 2 h o dia inteiro muito bom, não esquece, quando você entra no ônibus, você encosta o cartão, quando você sai, você encosta o cartão de novo para ele cobrar só a passagem que você usou. E aí, o Opal aqui em Sydney, ele é de graça o cartão, você só paga a recarga dele, então qualquer live que você for, qualquer loja de conveniência que você for, vai ter o Opal, você só fala que você quer o cartão, ele vai te cortar quanto de recarga você quer, você coloca lá 10, 20, 30 dólares e já tá pronto para usar. Vamos parar aqui no Grounds of Alexandria, que é um tipo de markets aqui de Sydney. É Alexandria, Alex, Alexandria. Ou Alexandria? Acho que é Alexandria. Oh. Grounds, Grounds of Alexandria. Não sei. Ixi. Não tô sabendo falar, é Grounds, Grounds of Alexandria. Ou Alexandria. Ou Alexandria, não Ou Alexandria. I'm not sure, não sei. Mas a gente vai parar nesse, nesse market que é super bonitinho, você tá vendo aqui atrás de mim, que é um restaurante que tem dentro do market, Essa que fora. chama The Potting Shed. E uh, eles servem várias coisinhas gostosas, porém a questão não é essa. A questão é que o restaurante é todo temático, olha só. Tem uma pazinha no menu, cara. E eles são todos temáticos, tem tudo uma decoraçãozinha roots, tipo copinho de água. Eu me sinto no Hobbit, sabe? Hum, da hora, hein? Tinha perguntas sobre emprego aqui na Austrália, né? principalmente quem está vindo para Sydney ou Brisbane, né? Ah, em Sydney vocês vão perceber que logo quando vocês chegam tá cheio de obra na cidade. Então para quem quer trabalhar como labor, quem quer trabalhar como pedreiro ou qualquer coisa do tipo em obra, com certeza em Sydney vocês vão conseguir emprego nessa área, vocês podem ver aqui atrás de mim. Só tem obra. Aqui na Austrália tava rolando a votação sobre a aprovação do casamento gay, né? Da, da marriage equality. Assim, tem várias propagandas a galera falando vote yes, vote yes. Uh, e eu, eu pessoalmente, não, né? eu voto sim. <risos> para qualquer forma de amor, eu acho que vocês têm mais é que se amar mesmo. Todo mundo abraçando a causa do voto sim, né? E a gente tá esperando muito que o governo agora libere o casamento gay. Eles não é uma votação 100% ainda, é uma... Pesquisa não é nenhum plebiscito é uma pesquisa o governo só quer saber o que, que o povo acha aí se o povo achar que tudo bem aí eles vão aprovar quer dizer aí eles vão entrar com um projeto para aprovar para mudar a lei só que a questão é que a Nova Zelândia já fez isso faz muito tempo entendeu? então tá, tá. o povo sai daqui para ir casar lá ou sai dessa lá para casar na Nova Zelândia e volta ou seja não faz sentido né faz gente sentido vamos, vamos lá deixar. vamos aprovar esse negócio, então deixa né? logo, deixa as pessoas se amar lá pra Manly agora a gente vai pegar o ferry, que é um barco enorme, né, que atravessa da Sydney Harbour até Manly. Chegamos em Manly, olha que bonito este lugar. Aqui é um outro ponto de Sydney, na verdade, que a galera vem bastante, o pessoal brasileiro vem para cá, né, então um, é um ponto assim, North Sydney, para cá, esses lados é um lugar onde a galera vem para morar mesmo, assim, é um lugar tranquilo. É, tem bastante opção de transporte público também É, é bem mais tranquilo do que, que o centro de Sydney Então Manly é uma área super bacana pra quem tá procurando mais uma tranquilidade E um, um, né, um, uma vida um pouco mais sussa O Thiago tava falando que eu não tô no estilo de praia Eu vou mostrar pra vocês o quanto eu gosto de praia Isso é o tanto que eu gosto de praia Esse bronze aqui ó, vocês podem perceber Vou muito pra praia, né amor? Olha só, eu e a cor do, do tripé o tripé é mais escuro que eu, você tá entendendo? <risos> cor do iPhone aqui, a branca. Eu amo praia, eu adoro. <música> Aí a gente veio parar num bar aqui na beira da praia de Mellon e não tem como ser mais australiano que isso, né? Olha as meninas aqui atrás de mim. Olha essas meninas aqui atrás. <risos> tem como elas serem mais australianas que isso? Elas são todas loiras, elas são todas usando branco, todas tem azul Tá top mesmo, né? Só tem australiano mesmo no bar Aí! Olha que bonito este lugar aqui atrás de mim Olha quem tá aqui comigo também. Vocês conhecem essa figura. Oi! Talvez você não tá me reconhecendo porque os cachos não estão aqui hoje, eu acho. <risos> talvez, talvez. Minha área é Brisbane, eu tô me sentindo muito mal outsider, sabe? Muito, muito. Eu tô achando estranho ter praia, essas ah, coisas que não tem. Agora Brisbane. você tá na área mais australiana de Sydney, você já percebeu, né? Só tem australiano aqui. Só tem australiano. E a gente vai fazer vídeo com a Márcia daqui a pouco. Então vocês acompanhem no canal, porque vai sair vídeo novo com a Márcia aqui. Legal. Muito bom, hein? E também vai sair vídeo deles no meu ah. Vamos, vamos lá fazer esse collab funcionar. Muito bom. A gente tá só dando um rolê em Sydney a gente só fica encontrando celebridade por aqui. Né? Então encontramos a Márcia e agora estamos aqui com o Lindomar e com a Prido e Austrália! Que raça! beleza! Oh, beleza, hein? É só famoso em Sydney, cara. É. Aí, e a Márcia aqui? Eu, cara. É, é só celebridade que tem nessa cidade, cara? Estamos aqui eu e o Lindomar, na verdade, pensando o quão caro é esta cidade. Você não acha? Muito. Pera, você vai falar a gente vai falar vídeo. Não, a gente vai falar também, é que esse, esse vídeo é o meu vídeo relax, esse Sim. é o meu vídeo de vlog, esse é o meu vídeo... É o vídeo bonzinho. É, esse é o meu vídeo sussa de viagem, né? Então aqui, pedimos um pint, né, da Great Northern esse e ele pediu um Jack, and um Coke. Jack and Coke. Quanto foi seu Jack and Coke? 8,50. 8,50 ah. Jack and Coke? Não dá pra beber nessa cidade, velho. Não. Não dá. Em Brisbane, o Jack and Coke tá 5 dólares. 8,50 compra uma garrafa Jack Coke. Nossa, é. tá, Jack tipo isso, tipo isso. É. Por isso que eu sou a bêbada, né? Tipo, Olha aí, que é, é alcoólatra você. Eu, eu, eu, a Abri super de boa com o copinhozinho dela isso ali. É que eu, aquele eu, aquele eu, copinho eu. americano de boteco, é e taipava é, é, dentro. Aí eu tô aqui, a, a bêbada. Nossa, como se é alcoólatra, amor. Depois daquele rolê todo que a gente deu ontem em livre, eu vou deixar bem explicado que esse vlog ele é um resumão do que eu vou fazer em Sydney porque vocês vão ver vários vídeos de Sidney e várias coisas subindo no canal. Porque a gente veio pra cá pra isso, pra gravar vídeo com escolas, com amigos, com parceiros Então a gente tá dando um rolezão Então esse vlog é um resumão do que vocês vão ver, né? E a gente tá aqui hoje no centro de Sydney, cara aí, ah, Que lugar enorme, que lugar grande, né? Muito maior que Brisbane E eu fico com medo porque a cidade é muito grande, né? A gente veio pra cá também com um propósito Que é tirar o meu visto de turista americano Porque, novidades pra vocês Nós estamos indo para o Hawaii, nós estamos indo para o Havaí no ano que vem, e Califórnia, e Califórnia, a gente vai fazer uma puta trip para os Estados Unidos. Então, eu espero que vocês acompanhem o canal nos próximos meses também, porque além de Austrália, a gente vai falar bastante sobre os Estados Unidos aqui também. É... e talvez Canadá, e talvez Canadá. Então, para quem tá pensando em fazer telecâmbio no Canadá também, e nos Estados Unidos. tem novidades para vocês chegando aí, hein, galera. Novidades, novidades. Aqui atrás de mim é a primeira loja da Apple onde sai os lançamentos dos iPhones, é, todos os produtos novos da Apple, eles lançam primeiro aqui em Sydney o pessoal tá fazendo fila, esperando pro lançamento do iPhone X, iPhone X, como precisa aí chamar mas a galera já tá fazendo fila, a galera deixou o um banquinho aqui com os nomes, tipo não pega este lugar, já tô, já tô aqui esperando, não sei o quê. então a galera aqui em Sydney fica louca quando tem os lançamentos de iPhone vem todo mundo pra cá fazer fila pra poder comprar em Bondi Beach, cara. esse é o último dia da viagem de Sydney. Ah, a gente tá indo pra Melbourne hoje à noite, mas a gente veio aqui gravar com algumas escolas aqui de Sydney, de Bondi, e também fazer umas imagens de drone, porque esse lugar é sensacional. E olha que lugar maravilhoso, cara. Olha isso. Nos vídeos passados eu já fiz vídeo aqui em Bondi, eu fiz, a, eu fiz a, o, o walk, né, de Bondi pra Kut, que eu quase morri. <risos> Então faz tipo 4 anos que eu não venho em Bondi Então pra mim é super legal de estar aqui de novo e rever essa vista maravilhosa que tem aqui A dica pra vocês que estão indo pra Bondi. Eu não consigo nem parar de mastigar, tanto que tá gostoso esse restaurante A gente vai almoçar aqui no La Favela Que é um restaurante totalmente brasileiro e por quilo Eu nunca vi um restaurante por quilo aqui no Brasil e a comida é muito, muito boa Tá então, 30 dólares pra você comer à vontade ou 31 dólares o quilo, né? Então, cara, por 30 dólares comida brasileira à vontade Vai que vai, com tudo, pastel, pão de queijo, polenta, guaraná, eu tô ficando louco nesse lugar. Quando vocês ir pra Bondaia, venha conhecer o La Favela, que vale muito a pena.